Capítulo 9 – Fazendo Associações Desembarquei do veículo aéreo que me conduziu até a periferia da cidade onde eu havia residido até a minha partida. Vendo o local para onde me levaram, quis protestar com Isidoro que me acompanhava. Contudo, ele calmamente me disse. Como lhe informei anteriormente, o percurso poderá lhe apresentar maiores conveniências para as reflexões. Caso você decida alterar os teus planos, entre em contato conosco que enviaremos a você o resgate. Como farei isso se não dispõe de qualquer aparelho para me comunicar com vocês? Através dos teus pensamentos, que acionarão um microchip instalado debaixo do teu couro cabeludo exatamente na direção do teu centro de força coronário. Esse pequeno aparato lhe será de grande valia em caso de extrema necessidade. O quê? Estou sendo monitorada? Absolutamente, Mara. Essa é uma medida em prol da tua própria segurança. Não queremos que nada de grave lhe ocorra. Não se esqueça de que você ainda se encontra em fase final de recuperação. Está bem, mas essa agora. Creio que não será necessário, porque tenho apenas interesse em visitar os meus filhos. Que seja assim, minha irmã, de acordo com o teu desejo, que o Senhor ilumine os teus passos. Até breve. Assim que Isidoro partiu, senti-me aliviada e livre novamente. Porém, algo desagradável ocorreu logo em seguida. A dor que eu sentia em grau mínimo na garganta passou para uma condição desconfortável, agravando-se à medida que eu caminhava em direção ao meu lar. Notei a relação entre ela e os meus pensamentos de reconquista daquilo que me pertencia. Estavam em sintonia perfeita. Bem, se era esse o preço a pagar, eu arcaria com satisfação porque não permitiria que aquela aventureira pudesse fazer parte da vida da minha família. Ela, que roubar o meu marido, a minha paz e a minha existência, pagaria caro quando eu pudesse colocar-lhe as mãos. De repente, fui despertada dos meus devaneios por alguns impropérios dirigidos a mim, por vagabundos que perambulavam pelas ruas. Minha primeira surpresa foi a de que eles se encontravam no mesmo patamar que eu, porque passavam através das pessoas e, não sei como, alguns deles tiveram seus interesses despertados pela minha presença. Um grandalhão um maltrapilho, acompanhado de outros dois sujeitos, aproximou-se, dizendo... A bonequinha está perdida? Apressei o passo, mas o trio não se fez de rogado e passou a me seguir insistindo. Parece que você é nova no pedaço. Se quiser, podemos auxiliá-la nos teus projetos. Fui surpreendida em suas colocações, tendo a nítida impressão de ter sido descoberta por aquele indivíduo asqueroso. Achei melhor sair rápido dali quando fui contida, sendo segurada fortemente pelo braço direito, enquanto os outros dois acompanhantes me cercavam. Tentei me desvencilhar, mas a força do grandalhão era descomunal. No movimento rápido, ele me agarrou pela cintura e quase colou a sua face na minha. O odor exalado pelo seu corpo me levou a sentir náuseas quase que de imediato. Quando ele falou, seu hálito se assemelhava à carne em elevado estado de putrefação. Deu-me a impressão de que se tratava de um cadáver ambulante. Debati-me para sair dos seus braços. Todavia, não alcancei o sucesso desejado, porque ele apertou-me com maior força e ordenou. Fique quieta, ou te espancaremos até que não tenha mais como se locomover. Quero saber, o que faz nos meus domínios? Com a voz trêmula, pelo inusitado da experiência, respondi. Não sou uma invasora, apenas estou de passagem em direção à minha residência. Por favor, me solte e deixe que eu vá em busca da minha família. Ele gargalhou estridentemente, sendo acompanhado pelos outros dois comparsas. — Vejam vocês, a bonequinha está querendo voltar para casa. <risos> Mas aqui ninguém passa sem pagar pedágio, dona. — Não tenho coisa alguma que lhes possa interessar. Sou apenas uma criatura que busca fazer justiça pelos danos sofridos por uma víbora que se fazia de amiga e destruiu a minha vida, traindo a minha confiança em parceria com meu marido. O sujeito pareceu ter levado um choque quando eu terminei a frase, porque me soltou imediatamente. Olhou para os outros dois como que procurando confirmar alguma coisa. Respirou profundamente e, baixando o tom de voz, procurou falar de forma mais polida. — Eu sei como você deve estar se sentindo, porque nós três fomos vítimas de situações semelhantes, não é, rapazes? Ele recebeu a confirmação dos outros e continuou. — Nós nos conhecemos por aqui, enquanto perambulávamos pelas redondezas, e acabamos nos tornando amigos pelos mesmos problemas. Todos nós fomos traídos pelas megeras que foram as nossas esposas e que se encarregaram com seus amantes de dar um fim nas nossas existências. Tolas que eram, porque não conseguiram nos matar. Depois que nós três nos associamos, fomos à forra. Percebi que estava se abrindo uma verdadeira avenida de oportunidades para mim. Ao ouvir a declaração do grandalhão, decidi dar prosseguimento, perguntando. Onde elas se encontram? Minha ex-esposa está presa num casebre próximo daqui. As outras duas malditas ainda resistem na casaca de carne, apesar das nossas ações constantes na tentativa de retirá-las e trazê-las para o nosso lado. Já conseguimos criar um inferno na vida delas, fazendo com que o relacionamento de ambas terminasse. Porém, mesmo com todo o nosso empenho, o corpo das cobras permanece fortalecido. Podemos, se quiser, nos associar e ajudar você nos teus interesses. Depois nos unimos para liquidar as outras duas. Melhor, vamos trabalhar em paralelo, aplicando a justiça que merecemos. Um pouco para cada uma todos os dias. O que me diz? Eu imaginei de imediato que me colocaria em situação delicada caso não aceitasse a proposta. Ao mesmo tempo, como não sabia ser efetiva diante do Valdemar e da Laura, talvez a ajuda viesse bem a calhar. No momento, eu não tinha mesmo outra opção e preferia aceitar. — Vejo que é uma excelente oportunidade, senhor. — Sim, o senhor. Eu sou o Valdo. Estes meus amigos aqui são o Pelegrino e o Toninho. — Muito prazer. Chamo-me Mara Cristina. — Cumprimentamo-nos. Em seguida, Valdo falou. — O que estamos esperando, amigos? Vamos conhecer a casa da Mara e ver o que podemos fazer por ela. — A caminho. Vamos andando.